Fala aí, guerreiros e guerreiras. Soldado aqui, novamente trazendo o vídeo pra vocês. Já vamos chegar aqui em Pancut, que saiu conexão. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu quero ver isso aqui também. É. Yeah. Tô ficando com medo. Opa, sejam bem-vindos ao conexão. A gente fez o um evento do modo zumbi. Antes de começar, não, não, é, não é modo zumbi, não, né? Não é mais um evento para ganhar personagem modo zumbi, não, né? Porque, mil, cara, quem foi que deu a ideia de matar 8 mil zumbis, velho? Naquele modo lá, o... o, o fissura de gelo, Fissura gélida, sei lá. Cara, pela ma madrugada, meu. Pela madrugada. Não é não, né? Para combinar com a K, o... o o herói de gelo 11 o de julho sou eu Eu aqui é te GM Messi. Todos os detalhes Bora. vamos começar vamos as suas férias estamos trazendo que... comando eu quero saber da onde que tu tá tirando férias que eu não sei mano. eu não sei porque eu conex seu passado foi férias aí agora esse conexão tá de férias também que isso é esse... você Tá o Um trabalho, O é. grupo de mercenários comando ganhou habilidades especiais. É. Ele é imune a dano de granada do time, tem efeito de flash do time reduzido e defesa aumentada no modo zumbi. E aí, vai encarar? Sim. A nova caixa arte urbana também está. É, modo zumbi, mas é de que? Nada para pra ouvir. Tá chegando e. Em... Bom lá. Kukri. É. Kukri ou Kukri? Eu não lembro, eu sempre atrapalha. A Bytezinha, a Python aqui, a Python é, ou é a Anaconda? Não lembro. M4, pô, M4 já tá estagnado, né? M4 pra tudo que em é nada estilo, trazendo quatro armas: quatro e armas. Quatro um custom, barret, Custo. 82 a 1 um. Python, Kukri recompensa da coleção uh, A Bela Granada Arte Urbana é a pai, Mostra a pai, seus a pai, adversários é bom. Como usar um ar é. de skin personalizada Inspirada na arte de rua Pode vir de Vitoriosa Que nós derruba Ah, você não falou isso, Matizão Se trobar com a ciborgue de frente Você não derruba não. Você vai cair de lado Vai tomar só na orelha filho. Só só você vai vir todo gorduroso Vai tomar, filho não Vitoriosa Furiosa, M4 Zio Cyborg, Cut, o M4 Nice, que deram de graça. Ah, não, não peita, não. Ou oh, não. Peita, não. Bom, e se você já gostou do Comando Elite, ele não é o único a brilhar. A hum. nova Trinity Lendária também estará disponível na loja do jogo com um novo visual dourado no Blacklist e prateado no Global Risk. Na loja do Embora jogo. Hora de mais novidades, vocês pedem e a gente traz nova caixa de gp vhs na... quem, não é sério o gêmeos na próxima dá um nome quem foi que pediu v, vhs pai não é possível que é uma fama com a Kina, a fama é boa a fama, a fama na do boneco é complicante mas isso aí com o knife meu tiro quem foi que pediu isso aí não é possível na loja. É possível Indizia não para uma arma permanente que você É GP, né? Vamos você... ver. Às vezes, né? Às vezes, isso surpre... armas permanentes, as armas de cupom também serão atualizadas a partir do É sério que eu vou trazer a pata caramujo, véio. Vou trazer a pata caramujo de volta, essa, essa, isso aqui ninguém, meu, isso aqui ninguém usa, acho que nem recruta, nem que tá começando agora, vai usar um negócio desse, sabão. Sabão, sabão, se não me engano já veio de MP, não foi? Essas luvas aqui a gente consegue no modo zumbi, de graça. É sério, pô. Cê, ó, aqui, brincadeiras da parte, mas uma crítica construtiva. Tragam itens bons para o sistema de cupom. Por quê? Porque o sistema de cupom, né? São para pessoas que né, roletaram, gastaram, investiram no game. E como recompensa, às vezes, de não ter ganhado nada, que eu sei que tem muita gente que roleta ainda, e gasta aí, ó, horrores ainda no jogo, roletando. Né, se ele não ganhar nada que ele queira lá na, na caixa que ele roletou, mas que pelo menos ele tem algum item que ele resgate né, legal, esses vocês trouxeram tantos eventos, tantas coisas aí de graça, assim, elas vão ter. Por que que não o sistema de, de, de cupons não é melhor, não é, me né? Pelo menos uma arma melhorada, pô, que, que coloque duas armas pod aí, beleza, mas que coloque uma arma boa, uma arma principal ali, né, dos 200 cupons, porque, pô, vou te falar, gente. Pela madrugada, vocês estão, ó, cagando e andando pro cupom, pô. É sério, pô, é sério, porque o pessoal investe, pô. A gente vê, pelo menos, né, pelo menos serve ali como, pô, não ganhei nada, pô, vou lá vou resgatar pelo menos um uma um arma pocket ali permanente. Pô, né, vem com a faca, veio a faca, veio o sabonete, pô, vê uma, veio um, um, um uma arma branca, veio uma arma secundária e uma arma principal, para poder resgatar lá, pelo a melhor aí, que saída dá para melhorar. Eu, eu, eu, a pata é caramu, meu amigo, que Aí vai lá, o vai usar uma pata no meio da Ranked, mano. Não dá, não dá, não dá. No dia 7, cara. você poderá resgatar luva de... Dá pra dar uma melhorada, dá, dá, dá, dá pra melhorar, dá pra melhorar. cupom dá pra melhorar. Granada Sabão, Dragunov Tiger. E antes de terminarmos o Conexão Z8 desse mês, nós vamos dar uma pequena prévia do evento que está vindo por aí tal ter a chance de conseguir um novo spray, cartão postal, mérito e caixas específicas para este evento. Hum, o que será? É, eu fico por aqui. Aqui é o GM Neff e espero ver você novamente no próximo Conexão Z8 ou no Campo de Batalha. Valeu, povo bonito! Assim. Bem. Bem fraco, né? Bem fraco, bem fraco, bem fraco, rapaziada, bem fraco mesmo. Esse personagem que vai vir, não lembro o que, que Opa, vai ser. Opa, sejam bem-vindos ao tá, Conexão né? de Julho. Sou eu aqui para te trazer todos os detalhes. Vamos começar? Para agitar as suas férias, estamos trazendo o Comando Elite. Este membro do grupo de mercenários Comando ganhou habilidades especiais. Ele é imune a dano de... Meu comando, aí vai ter uma atualização de 6 horas para implementar caixa no jogo. Tipo, a, o histórico de partidas ranqueado está bugado já faz desde quando atualizou, né? Essa atualização do mês de junho atualizou. O jogo está sem histórico de ranqueado, não dá pra ver nada lá. É, aí arrumaram, aí veio bugado o, o F3 novamente, né? Que é o chat do, do time. Arrumaram o chat e bugaram o histórico. Então rapaziada, foque nisso. Foque nisso aí, porque 6 horas para mim só item de, de, de ML é, é pedreira. É pedreira. Olha. Cara, o Cross é um jogo bom. É um jogo bom, eu gosto. Muita gente gosta. A gente joga aí e gosta que tem outras opções. Mas poxa, tem coisa que dá para melhorar. Fizeram atualização até que mais ou menos, né? Em junho. Continua na pegada, mas não faz uma atualização, uma menos, depois faz uma pior, aí depois faz uma menos pior. Tem que continuar nessa pegada, pô. senão pô, vocês vão espantar o, o resto dos jogadores que tem, porque é, tá ficando boneco, tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Abre o olho, tem muitos jogos concorrentes, a gente sabe que o mercado não tá mil maravilhas e o crossfire aqui no Brasil. Hum. Continuar a gente que tá aí, batendo. Não Bom, eu só Achei bem fraquinho, pelo menos não falou muita coisa. Não sei se vai ter um outro conexão, outra coisa, falando né, do evento separado, algum outro vídeo aí. Preview mostrando, mas para mim achei bem fraco, rapaziada, é Bem fraco mesmo. Tá? Essa é, claro, a minha opinião. Se você tem a sua, comenta aqui deixa aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, grande abraço, não esquece, comenta aqui, soldado, eu achei a conexão bulufas, soldado, eu achei a conexão boneco, soldado, eu achei a conexão urubu, Bom, os caras tá estão tá nem aí com nada, tá? Comenta aqui, tamo junto, fiquem todos com Deus, grande abraço e lembre-se, porque ser gamer e 6 horas de atualização para trazer caixa para o jogo é uma guerra, fui, tamo junto.